Eu acho que ficou claro, para que a gente chegue no nível né, do, do César, do Hugo, da Juliana, é, tem que ralar bastante. Né? Então eu, eu espero que esses atletas que a gente tem hoje, essa geração nova que chegou aqui cheia de gás em 2016, que eles tenham essa consciência né? e, e consigam se espelhar aí nesses grandes atletas que a gente tem, que não vão estar mais tão juntos com a gente, mas com certeza vão estar é, sendo as nossas referências.